Filho de Savimbe trai a memória de seu pai. Filho de Savimbe trai os angolanos. Filho de Savimbe trai a UNITA. Filho de Savimbe faz uma declaração de apoio à candidatura de João Lourenço do MPLA. Na verdade, o que está por detrás deste, desta declaração de apoio à, à, à candidatura de João Lourenço é um cargo de conselheiro na embaixada ou no consulado de Angola no Senegal. Há documentos ali nas redes sociais que provam e atestam isto. Vamos ver os documentos, vamos tirar as nossas ilações, as nossas conclusões. Angolanas e Angolanos, caros compatriotas, chamo-me Kanganjo Tamsanini. Angola, nossa pátria, é chamada uma vez mais a responder de forma responsável, serena e patriótica a necessidade constitucional de escolher o Presidente da República, o Vice-Presidente e os dignos deputados. As eleições da próxima quarta-feira, 24 de agosto de 2022, devem, acima de tudo, defender o interesse nacional. Devem defender as grandes conquistas como a paz, a reconciliação nacional e a democracia. Caros companheiros. O voto da quarta-feira deve ser, sobretudo, um voto patriótico. É um voto na continuidade, na estabilidade para o desenvolvimento do meu e nosso país. Que Deus abençoe o nosso bem comum Angola. Muito obrigado.